Na semana passada, eu postei aqui no canal um vídeo mostrando para vocês as 10 skins mais caras de CSGO do mundo em 2023. Mas será que os donos dessas skins só compraram por hype, por investimento? Ou será que essas skins são realmente bonitas dentro do jogo? São diferentes? Chama a atenção? O que faz uma caramba de custar um milhão e meio de dólares? O que faz uma K47 custar mais de 200 mil dólares? Uma AWP também mais de 250 mil dólares? Será que dentro do jogo, jogando, elas são especiais? Não nós toma. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vem vem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 Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachofo1337, guys. Hoje eu decidi jogar em competitivo usando as skins mais caras do mundo. Porém, apenas as skins mais caras de USP, Glock, Desert Eagle, AK... Alp, M44, Luvinha E Faquinha, deixem muito like Nesse vídeo, porque com 10 mil likes Eu posto um vídeo mostrando a skin Mais cara de cada arma no CSGO, para cada arma A skin mais cara de MP9 A skin mais cara de CZ, a skin mais cara de Bison Você sabe qual é? Eu também não, vou ter que pesquisar Mas eu faço esse vídeo pra vocês Obviamente, rapaziada, que essas skins não estão comigo E eu também não utilizei skin changer. fiquem tranquilos Usei plugin para reproduzir é. essas, essas skins Dentro do meu CSGO e jogar um competitivo Testá-las dentro do jogo no servidor privado Até porque não existe WS no MM da Valve Enfim, só uma dica rapaziada A skin mais cara de AK Eu mudei Todo mundo sabe que a skin de AK-47 mais cara É a 661 Ou seja, a Blue Gen, Star Trek com 4 Titans Porém, eu acho que essa skin Já tá muito saturada Todo mundo já falou sobre essa skin Já mostrou em vídeo Então, a skin de AK Eu decidi trazer outra No caso, uma AK Que é a décima skin mais cara do mundo Uma Wild Lotus com 4 Titans Uma skin aí de quase 200 mil dólares Porque é uma skin pouco falada Alguns de vocês não viram E uma curiosidade A skin de luba mais cara é a minha Óbvio A minha Só que com o float top 1 Porém, a que mais cara de luva do CSGO É a Pandora Factory New Que hoje, a mais barata vale 37 mil dólares Uma com float bom, tipo a minha Ou a melhor Chega a 40 mil dólares Então, uma curiosidade aí Eu tenho a luva mais cara do mundo Enfim, vamos parar de enrolar. Vamos jogar Eu vou jogar B, rapaziada Avança lá pro Mangalos Fallen, confia O cara já vai avançar, né, mano Morrer com o bagulho ali na frente Não é muito interessante Vale, vale Se vier, toma. Olha é lá. Ela complicou um pouquinho só pra nós. Mas vamos lá com essa osco de 50 mil dólares. Oh! Ah! Eu quero gozar. Secretária! Começamos a perder, mano, eu odeio perder o pistol do CT, cara. A conta é fácil. Se eles matam dois, eu dou uma que outra aqui. O round já tá 5x2. Ó, tem um espaço legal aqui pra fazer. Tomou. Tomou. Eu tô solo? Eu matei três. Pô, oh, banga uma Palin pra mim. Flashback. Faz então. isso, É um banana só, mano. Faz uma pra nós, o Almeida. Confinto, o Almeida. Faz a boa pra nós. Leva dois aí. Ai, tomou um do valeu, valeu, valeu, valeu. Puxei a Alp novamente. A Dragon Lord com quatro Titans. Porém, dessa vez eu não vou avançar. Eu não gosto de ser cara. Smoke. Tem um aqui já. Revolver, mano. Meio é fácil. Só ficar sozinho. Não morre, laranja, por favor, mano. Tá lá, tá lá Eu não sei o que essa bala, velho What the hell? M4x4HAU, 4i by Powers Quem quiser saber o preço, tem o link na descrição do vídeo das 10 skins mais caras do mundo em 2023 Essa HAU tá lá Aí é osso Deixa você aí, perdão Olá, galerinha, beleza? Esse cara tá fazendo aqui Ah mano, eu não fui lá nesse time, cara. Morreu nipo, morreu Nip, morreu Aí, Nice. Você sabe? É só ele. Você tem kit? Vai pra cima. Agora já era. Guarda logo meu amigo. Ah. Faz isso aí, guarda pô. Maravilha, não no MF. caverna, maravilha, Vamos fechar aqui. Que susto! Esse cara tá com o um cara que tá aqui, ó. Não. Bang efetuada. Dá um pé no muro, dá um pé no muro, dá um pé no muro. pé no muro, pé no muro. Caraca, ah, quase que eu, eu tô correndo esse cara ainda, mano. Quer dizer, eu que um pouco, né? Cara, marotou o um apartamento aqui. Tô lindo, velho. Tem dois prontos. Um. Uhul! IJ! Vou bangar, vou bangar uma Fallen. Baguei uma Fallen. A esquerda. Cravado. Aí, ó. Cara, gente. tá arco, mano, Nip. Ah, vamos botar para cá Ele tava tá no arco, mano. Pô, não, não tinha volta. Mano, tô perdido agora para onde eu vou, velho. Tá na volta. Espera aí, espera aí então, espera aí então. Maravilha, Lion. Troca de arma? Troca de arma? Meu Deus! Ô, ô, ô Nip, tá atirando o Nip? Ah. Ô Nip, ô Nip! Mano, vocês são retardados! É, é. Tu não sabe onde tem um cantinho no Nip? Pô, esse round foi uma... Uma sacanagem! Nossa! Boa, boa, boa, boa! Ganhamos 6 rounds seguidos e eu tô sem dinheiro, tive tipo, que pedir drop! Pô, oh, vai ser rush B, vou fazer uma smoke aqui, vou marotar essa smoke, não liga! de ah, Porque... Não alguém. É Sai, mano. Enfim, essa daqui é a Glock. A Glock mais cara do mundo. Também vale isso, 50 mil dólares. Pode valer mais, pode valer cerca de 60 mil dólares, enfim. Uma Glock Fade com quatro Titans. Essa, que é a melhor não banida. né? A única não banida, se não estou enganado. Tem uma quantidade de Fade muito boa, tá ligado? Calma aí, segura um pouco agora. Vamos fingir que eu voltar. Eu achei ela bonita, mas eu vou... Ajuda, amigão, ajuda, amigão. Acheta, amigão! Que azar, mano. Pra que eu fui trocar a Glock por uma USP com duas balas, cara? Mano, não plantou? Planta, planta, planta, que não tem não. Garante plant. Xuxa. Xuxa. Cara. Ah, você joga muito, papai. Linda, linda. A K mais cara, como eu já tinha dito, é a 661 Star Trek com quatro titans. Mas pra diferenciar, porque todo mundo fala e mostra essa cara, eu mesmo tenho uma, óbvio, não com quatro titans, mas tem uma 661. Preferi pegar aqui a Oil de Lotus com quatro titans. É diferente, chama atenção. Sim. Aí esse cara tá trolando aí, mano. Planta aí, planta aí, planta aí. Mano, não plantou aberto, né? Boa, boa. Wild Lots com quatro titans. Essa é a única no mundo, só existe uma. Combinou? Não sei. É mais bonita sem os adesivos? Com certeza, mas hype é hype. O chinês é chinês e o pai é o pai. É eu, o pai. Os caras estão fazendo eco infinito, mano. Que desmoto de merda que eu fiz, cara. Eu tô, eu tô sempre apertando errado aí, mano. Isso aqui é, aqui Toma, Cleitin E a WP de terra, eu coloquei a Gangner Pra diferenciar Nossa, Toma, vamo b, vamo b, Vem b, vamo b, b, Mano, que economia é essa caras, velho Tô travado o Costa, costa, costa, costa, costa, costa. Bang uma CT, bang uma CT. Ah, isso foi maravilhoso, mano. O jogo tá gostoso aqui pra nós, rapaziada. Meu Deus, cuidado é que pode avançar antes de smoke aí, hein? Verde, eu vou smokear um lado e vou bangar o outro. Fiquei chucha, vou bangar pra cê com minipe. Banguei. Ah, no seu tapete. Que timing. Tem três e nove. Banguei pra cê verde. Banguei. Bangue. Onde eu tomei esse tiro, cara? Tudo bem que o cara trocou, mano. Ó, <risos> oh, confia. Vamos subir a P, fazer um barulho, descer campa, voltar a ver com tudo. Mano, ah, não trava ali no campanário, mano. Primeiro passa com tudo, voltando pro meio e já era. Tem aí em cima, hein? A gente fazer uma killzinha deliciosa. Assim, ó. É só fazer a movimentação mano. Eu não vou sozinho também. Tem avançada aí, mano. Nossa, porque eu acabei beitando o time pra caramba aqui, velho. Tem uma arminha aí pra mim não? E aqui foi mitagem. Não tem tempo. O. Não tem tempo. Ué. Pode botar esse round na ponta do pai, velho. Não vou te explicar porque tu tem que fazer um cursinho pra entender. Galera, faz aquele, aquele avanço lá, tapete. Eu vou passar a banana aqui e pegar o rush deles, tá ligado? Faz aquele avanço tapete não precisa entrar. Só, mano, estoura lá, cai campo. Eu vou pegar o avanço B e nós vem B. Se eu não pegar o avanço B, a gente dá uma desacelerada aí. Fire. Cara, ninguém vai avançar aqui, mano. O alto pra entrar campanário. Passa roxo. passa a, roxa, a, roxa, a, roxa. a Como é que tá smoke? Não não for smoke não CP, CT. Ah, agora eu quero essa kill né mano na faca, pega a, faca a faca, a, né? a faca. Pega a faca, pega a faca. <risos> tá esperto. Maravilha, rapaziada, maravilha, mano. Nossa, eu joguei muito, cara. Assino agora, amigão. Assinado, irmão. Tamo junto. Obrigado pelo carinho. S2, S2.